Eu vou mostrar para vocês um exemplo absurdo. Eu já comentei isso em outros vídeos sobre a Venezuela, como que a inflação está correndo o poder de compra e desvalorizando a própria moeda estatal, que é um lixo. Mas vejam exemplos claros. Se você quiser comprar um quilo de maçã na Venezuela, você vai gastar 939 bolívares fortes. De forte não tem nada. Vamos converter para o real? 939 bolívares equivale a 471 reais, segundo esse site. Então, ou seja... Né? Eu que gosto de maçã, eu estaria ferrado na Venezuela se eu dependesse desse, dessa moeda estatal. Como eu sou mais esperto e mantenho toda a minha renda em Bitcoin, eu estaria me dando bem. Uh, veja, por exemplo, aqui a cotação do, do Bitcoin em relação ao Bolívar. Né? Em, há seis meses atrás, você precisava de cerca de 30, 35 mil bolívares para comprar um bitcoin agora você precisa de 204 mil bolívares isso mostra claramente né como a corrosão o colapso dessa moeda e esse é o destino de toda e qualquer moeda estatal lá na Venezuela já tem uma inflação de mais de 500% né como vocês podem ver aí e para quem acha que para quem ainda se ilude em acreditar em moeda estatal achando que ah não mas eu tenho dólar e eu estou seguro né pega a cotação do dólar sim ele é, um, ele é mais forte que o Bolívar, mas, por exemplo, para você comprar um Bitcoin, você precisa de 311 dólares. Ou seja, quem quer a moeda forte? É o Bitcoin, não é o dólar. Né? Então, qual é o recado desse vídeo? O recado é muito simples. Não confie em moeda estatal, em hipótese alguma. Mantenha sua renda em Bitcoin, pense a longo prazo que você vai se dar bem. Né? Inclusive, já adiantando, em julho de 2016, provavelmente vai ocorrer a redução da da mineração pela metade do Bitcoin, né? segundo esse site. Olha a previsão aí. Então, o que, que vai acontecer? Vai subir mais ainda. Já está subindo, né? teve a crise da Grécia, já está subindo. Quanto mais crise tiver, melhor, porque vai subir cada vez mais. E isso quer dizer o quê? Que eu estou dando importância somente à cotação? Não. O Bitcoin ele é admirável por ser descentralizado, livre, ninguém pode controlar, não tem banco central, não tem governo, não pode ser falsificado, nada. As coisas que eu já falei em outros vídeos, mas a questão é, diante de várias opções, você escolher uma moeda estatal é a pior opção que você pode, pode ter. Né? Então eu já dei todas as dicas, eu já falei do Bitcoin várias vezes, já falei de cartões é, de crédito pré-pagos com Bitcoin que você pode usar em qualquer loja. Ou seja, não tem desculpa para você não usar. Né? Você pode ter toda a sua renda e ainda fazer compras, etc. Então, pessoal, só um alerta aí, um exemplo bem emblemático, não é? e quem confia no governo não pode nem sequer comer uma maçã.